Olá! Olá, eu sou a Maria do Blog, vou a Maria, e no vídeo de hoje vou fazer uma coisa muito diferente do que eu costumo fazer. Só olhei -me o meu Instagram e vi lá 1400 posts, qualquer coisa assim desse género. E decidi ir ver as minhas primeiras fotos e ver. É que eu tinha evoluído e se evoluiu alguma coisa e tive a ideia de fazer um vídeo para vocês em que eu retirava algumas fotos mais antigas e tentava reproduzir outra vez e tentar melhorar de alguma forma, espero que sim por isso, se vocês quiserem me ver a recriar fotos antigas e a explicar-vos os passos todos para eu conseguir fazer estas fotos é só continuar a assistir e espero que gostem Essa foto, esta primeira foto foi tirada na casa do banho e eu embora tenha a mesma roupa da primeira foto, eu vou tentar reproduzir, mas tentando deixar o meu estilo de agora, eu não uso tantas coisas florais, por isso, por isso achei melhor tentar manter fiel ao meu estilo também, ao meu estilo de fotografia que acho que mudou. E a roupa. Eu agora normalmente não tiro fotos na casa de banho, mas Vamos tentar ao menos deixar esse ponto em comum que é esta parede, esta parede das leis. Por isso a única coisa que eu vou fazer é deixar a câmera mais ou menos neste, neste ponto. Está bastante parecida com o enquadramento da outra foto. Vou só mudar uma coisa ligeiramente, eu vou adicionar flash, vocês podem usar o flash do vosso telemóvel ou o flash da vossa câmera compacta, reflex. Ao usar o flash a vossa cara vai ficar por toda bem iluminada, a minha foto antiga estava bastante bem iluminada, embora seja um iluminado mau, uh, porque a câmera era má, assim tento fingir que está bem iluminada porque tenho um flash e tenho a luz deste lado e tenho a luz uh, aqui de cima ligada, por isso tenho várias fontes de luz, uh, se vocês virem que tem muita sombra, tentem colocar aqui de lado outra fonte de luz como um candeeiro ou a luz do flash de um telemóvel que vocês tenham por perto. Depois já vamos ir ao Pixar e adicionar a parte do animal em cima da minha cara, o focinho e as orelhas. Vou pôr as duas fotos lado a lado para vocês compararem a foto antiga com a foto mais recente. Não lhe vou dar o filtro que tenho na primeira foto porque esse filtro era é mesmo horrível, mas deixo os efeitos aqui no ecrã também para vocês saberem como é que eu editei, e se quiserem editar também, também podem. Acho que foi um bocadinho de estupidez, mas eu deitei o meu último batom uh, fora e eu não tenho nenhum batom neste momento em casa, mas queria mesmo, mesmo, mesmo, reproduzir esta foto, porque é a foto que se mantém comigo desde 2000 e muito, 2013, se calhar, e essa imagem continua comigo no Blogger e eu tenho a usado uh, desde sempre. Nem quis mudar porque as pessoas conhecem-me por essa foto que é basicamente eu assim com batom vermelho. E não sei se vocês acreditam, mas eu só usava batom vermelho para as fotos e eu nunca usava no dia a dia. E uh, nota-se porque eu feito tudo fora ou oferecer vos para vocês, por isso eu neste momento não tenho batom vermelho nenhum. Mas já estou aqui atrás do armário que era o meu fundo preferido de fotos, Vestia uma coisa mais clarinha e vou só fazer a pose, por isso eu vou imitar a pose, o fundo, mais ou menos a roupa, embora não, uh, e vamos tentar fazer uma foto melhor que a foto antiga. Ok, outra foto na casa de banho, eu gosto mesmo muito desta foto, mesmo, mesmo, mesmo, mesmo. quando eu a tirei, gostei mesmo, mesmo muito dela, mas um, a luz da minha casa de banho é muito amarela e eu acho que não limitava muito as minhas fotos, então a foto ficou muito amarela, excessivamente, sem que ser necessário. E era ótimo se eu conseguisse reproduzir esta foto e ter uma foto mais recente. Acho que o único problema vai ser fazer o penteado, que eu não sei mesmo como é que eu fiz, está mesmo é muito engraçado. Por isso, eu vou tentar inventar qualquer coisa. Acho que o máximo que eu vou conseguir mesmo é isto. Um, o penteado é muito difícil para mim produzir. Muito sinceramente, nem sei como é que eu consegui fazer. A pausa é muito difícil. Não sei como é que eu estava com a mão, <risos> não consigo perceber. Uh, o penteado também. Esta foi a foto que eu consegui que achei que era a mais parecida possível. Acho que imensa piada uh, ver as diferenças na minha cara e eu tinha a cara um bocadinho menos definida, se isso faz sentido. Acho que se nota bastante bem que eu estou mais velha e tenho a cara um bocadinho diferente. E achei super interessante ver isso. Parece que somos pessoas diferentes na foto. Um, o que tem a sua piada, por isso vamos passar para a próxima foto e é isso ok, para esta última foto nós precisamos de uma janela, ela é nós vamos precisar de uma grande janela porque vamos fazer uma silhueta ou seja, se vier luz deste lado e eu fico assim, preta e se nós depois fomos ao PixArt e colocarmos os brancos ainda mais brancos e os pretos ainda mais pretos, vamos ficar com uma espécie de silhueta, o que fica muito bonito. E essa seria uh, por penúltima foto. A última foto seria na mesma assim, mas vou usar outro método. Eu quero estar iluminada, mas também quero que a luz da janela seja muito forte, ou seja, a luz da janela vai ficar branca e nós vamos ficar iluminados. E para isso o que é que nós precisamos de fazer? Ao colocar-me assim, o que é que vocês acham que falta? Nós já temos a luz, por isso o que é que me pode iluminar? Pode ser o flash do vossa telemóvel, pode ser o flash da vossa câmara fotográfica, pode ser um candeeiro, por isso. Se eu ligar um flash para a minha cara, o que vai acontecer é que fica muito claro aqui, mas também em mim. E esse seria o último, o último exercício, a última foto que eu vou recriar para vocês e espero que vocês tenham gostado. <risos> Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, se vocês quiserem uma parte 2 digam-me, porque eu gostei mesmo muito de gravar este vídeo. E é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vemos nos no próximo. Não se esqueçam de comentar nestes vídeos, para vocês ganharem o passatempo de domingos. Todos os domingos há um novo sorteio, por isso, se sejam ativos e vamos nos divertir um bocadinho.